Bem-vindo a mais uma videoaula do TopoRam Inicie o módulo de estrada Clique no menu arquivo Abrir Dentro da pasta TopoRam 7 Projetos vá, Selecione a pasta exemplo 3 Eixo 1 Clique no botão abrir Agora Clique no menu exibir Selecione planta, sessão e perfil Serão exibidos os dados Lembrando que para fazer isso, você precisa já ter processado os dados, o grade, construído o grade, convertido para seções, seções transversais. Aguarde até que sejam exibidos os dados. Na planta, redimensione a janela da melhor forma que julgar, que, que achar necessário. Utilize os recursos de zoom Clique no botão desenhar seleção para mover para, a próxima, próxima, para as próximas destacas No nosso caso para 22 a 44 agora movimente o mouse sobre a, a planta baixa observe que vai sendo selecionadas as estacas e sendo exibidas as seções logo abaixo as seções transversais observe no perfil também que vai aparecendo as regiões de corte e aterro sobre as estacas que estão sendo passadas então aí agora agora você viu corte e os aterros e nas sessões também sessão em corte e sessão em aterro essas são algumas das novidades da, da, da última versão do topo RAM. mais especificamente do módulo de estrada fecha as janelas vá na barra vertical a barra de menu vertical, clique em volume será exibida a janela de volume de corte aterro das sessões clique no menu volume exportar o word salvar deseja abrir o arquivo RTF será direcionado para o aplicativo que está tradeira extensão RTF no Word, clique em layout de página, orientação, paisagem e você pode editar e inserir seu logotipo Até a próxima videoaula.